Eu não estou esperando muita coisa do mercado antes de quinta-feira, que é quando a gente vai ter a divulgação de indicadores macroeconômicos importantes. Mas vamos fazer um update rápido aqui então do Bitcoin, principalmente porque tem muita gente aí ficando bullish, né? E Bitcoin está numa região importante de resistência. Vou mostrar aqui para vocês zonas aqui no curto prazo, também, mas no médio prazo que a gente tem que ficar de olho. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça. Se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. E daqui a pouquinho eu vou sortear aqui então o prêmio de $200 dólares em margem para você operar aí na Prime SBT, então fica de olho aí no vídeo mais para o meio aí fazer esse sorteio então pessoal o primeiro ponto de atenção que eu tenho para vocês aqui tá é que é o seguinte escala logarítmica aqui para o Bitcoin a gente está dando dessa cunha aqui tá fiquem de olho essa cunha é importante está numa região de resistência aqui agora então o pessoal falou para mim ah, André o Bitcoin agora não vai mais para baixo dos 15 mil dólares não vai acontecer mais tá eu queria só reforçar que a gente tem grande chance de entrar ainda numa recessão, tá? É, eu já mostrei para vocês a curva de juros aí, invertida, e a gente está numa região crítica, tá? Como a gente nunca viu, e sempre que isso acontece, né? Essa curva de juros, ela fica abaixo ali uh, de, de zero, a gente entra numa recessão, tá? Então, isso foi aí, um, 89, 2008, então, pessoal, a chance de ter uma recessão aí, ela é bem grande, a gente nunca viu tanta impressão de dinheiro, Tá? Como a gente viu agora aí nos últimos anos, então a gente está uh, prestes a entrar numa crise muito grande. Então tome cuidado aí, tá? É, eu não quero deixar que. O objetivo não é deixar vocês bearish aqui com o mercado e que tudo vai acabar, mas o Bitcoin, ele. Não é um hedge contra a recessão, tá bom? Se a gente entrar numa recessão, galera, não tem jeito, o Bitcoin vai cair de preço, tá bom? Então eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no meu canal, né? Bitcoin, será que o Bitcoin é dinheiro? Eu vou deixar o link aqui em cima para você, se você não assistiu esse vídeo. O Bitcoin não é um hedge contra a recessões tá, pessoal? conta crises tá bom ele é uma reserva de valor longo prazo isso não impede aí que a gente possa fazer um fundo mais baixo que eu acredito que na minha opinião é a chance maior de acontecer tá bom então quem fala que o Bitcoin não vai perder a região dos 15 mil dólares tem que tomar bastante cuidado com isso tá porque aqui ó, a gente tá dentro dessa cunha a gente pode sim ainda fazer mais uma pernada de baixa tá bom então isso é possível de acontecer o Bitcoin acabar aqui ainda Uh, poder buscar aqui liquidez, sem liquidez, essa região dos 15 mil dólares, dá uma, dá uma bliscada aqui, fazer um falso pimento e simplesmente começar a cair aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem a possibilidade, sim, de testar o fundo dessa cunha aqui, que está na casa dos 12, 13 mil dólares, tá? Então, isso é possível de acontecer. Então, não descartem essa possibilidade. A gente está olhando, inclusive, essa linha de tendência aqui de alta do Bitcoin, eu vou mostrar aqui no gráfico semanal. Existe essa linha de tendência de alta aqui. Uh, vou letar esse canal. Essa região aqui, ó... O pessoal está falando, ah, agora o Bitcoin ele vai segurar nessa zona aqui e vai disparar para cima, tá? Eu não estou acreditando em fundo para SP500, tá bom? Então tome cuidado. É, obviamente tudo pode acontecer no mercado, né? Se você está fazendo uma, uma, você não está 100% vendido no Bitcoin é uma boa ideia também, tá? A gente não tem como dizer para vocês, eu não tenho como dizer para vocês é, que com certeza a, o fundo para o Bitcoin vai acontecer, o que o Bitcoin vai disparar. E não existe certeza no mercado, tá, pessoal? O que eu estou dizendo aqui é gerencie o seu risco de acordo, tá? Então não fique muito Aí uh, exposto no Bitcoin. Principalmente uma região que a gente está aqui agora, na minha resistência, tá? O pessoal está comprando aqui agora. Esse é o momento que eu estou vendendo, na verdade. Está realizando posições aí de compras que eu fiz na região dos 20 mil dólares para baixo. Eu estou realizando aqui nessa região, porque para mim o risco está bem alto aqui, aqui onde o Bitcoin está, tá bom? Então, para mim, pessoal, essa zona aqui, ó se a gente não conseguir aqui romper essa zona aqui dos 24, 25 mil dólares, formar quenos importantes aqui em cima, tá? A chance bem grande de a gente testar aqui, ó se a gente perder essa região dos 16, 17 mil dólares aqui na possível correção, a gente testar aqui essa região dos 12 mil dólares, tá? Isso aqui está aberto para o Bitcoin, tá? tome cuidado aí, tá? O Bitcoin ele pode sim ir lá para casa dos 12, 13 mil dólares, tá? Então, isso é, é importante você ter ciência, né? Contudo, se ele conseguir ficar acima dos 25 aqui, ó, conseguir formar quenos importantes aqui, acima da região dos 15 mil dólares, a gente não tem tanta resistência aqui, ó, no VPVR, tá? A gente não tem um buraco aqui no VPVR, que assim, ó, que esse Bitcoin conseguir ficar acima dos 25, formar quenos importantes acima, que eu diria até, inclusive né, no semanal, que fechar aquelas acima, acima dos 25 mil dólares aqui, tá, eu diria que a gente vai, ter grande chance o Bitcoin testar a casa dos 28, 28, 30 mil dólares, a gente não tem tanta resistência até aqui essa região, tá, então esse é um ponto importante, aqui sim a gente vai ter muita resistência, porque a gente tem aqui fundos importantes aqui, ó, tá, nessa, nessa zona aí aqui, ó, pro Bitcoin, tá, então, para mim aqui, se o Bitcoin ficar acima dos 25, ele tem chance sim de pegar a casa dos 30 mil dólares, tá, mas para mim, é, vai precisar de bastante força para conseguir ficar acima dos 25 né mas tem liquidez na região dos 25 também tá então para mim aí é tome cuidado com, com shorts aí uh, com os tops a uh, no caso abaixo dos 35 se você tiver com a mão uh, desculpa abaixo dos 25 se você tiver com a mão muito pesada tá porque existe chances do Bitcoin pegar essa região tá então amanhã aqui para os membros vou estar tá detalhando um pouco mais sobre os meus três minha estratégia de curto e também médio prazo tá então são três diferentes que eu vou estar tá fazendo aqui agora Tá, então, existem trades que eu estou pensando aqui com stop curtos, né, para fazer algumas operações mais, digamos assim, de day trade, né, ou até scalp mesmo, usando aqui high block, os pontos de liquidez, e tem trades aqui que eu estou mais posicionando, olhando essa, essa, essa movimentação toda do Bitcoin aqui, tá, pensando no gráfico mais semanal, aqui trades mais de posição aqui mesmo é, no mercado, tá, que eu vou estar, tá, então, comprando ou vendendo Bitcoin. Então, essa venda de Bitcoin que eu fiz aqui já é, de certa forma, um trade aí, né, de, de position, né, acreditando que a gente vai estar tá, tá numa região próxima de resistência, que agora eu estou, então, é, reduzindo a minha mão aqui, minha exposição no Bitcoin, tá, pessoal? Então, essas aqui são as regiões que é importantes aqui, mais olhando o médio prazo, tá? No curto prazo, galera, o que a gente tem aqui agora para o Bitcoin, tá? aqui que é importante vocês acompanharem? Eu estou acompanhando aqui Primeiro, essa projeção aqui de Fibonacci, aqui, né? No caso aqui, extensão Fibonacci, essas regiões de extensão Fibonacci, aqui, dessa, desse pump que a gente fez aqui, ó, né? Essa retração aqui. Então, a gente tem esses níveis de Fibonacci aqui nessa extensão. O Bitcoin pegou aqui 200% de extensão Fibonacci, nessa região dos 23 mil dólares. A gente tem aqui outro nível na região aqui dos 24.600 dólares, que é esse topinho quase aqui, tá? Então, seria é a região de 2,414 aqui Fibonacci, né? O Bitcoin geralmente costuma buscar a região aqui de 1.618, Tá, então, por isso que tá, eu tenho, inclusive, interessado aqui a realizar, é, tentar um short nessa região aqui, essa região de 68, aqui 168 é um número de ouro que o Bitcoin costuma pegar, tá? Então, são pontos aqui, Fibonacci, eu considero extremamente importantes. Se o Bitcoin formar aqui pequenos é acima dessa região aqui dos, dos, uh, dos 24.600, 25 mil dólares, tá? Tem grandes chances lá de buscar a região dos 27 para cima aqui, tá? Que é essa região que tem uma certa resistência aqui, uma resistência que eu considero bem crucial aqui o Bitcoin, tá? Então, uh... Se isso acontecer, para mim, vai me surpreender bastante, tá, galera? A gente já está rompendo aquela linha de tendência, inclusive ali no, no, uh, no, no logaritmo, mas vai depender muito do mercado, muito da SP500 aí, tá? Então, na sexta-feira aí, no dia... Idealmente, aí vai ser na, na semana que vem, na fala do, do John Paul aí, né? O discurso do John Paul a gente vai ter uma decisão para onde o mercado pode ir, tá? Se, se a fala for mais rockish, né? Mais pesada, que eu acredito que a tendência é ela ser mais assim... Tá, eu acho que a, a, a, o Fed já tem que ter um longo trabalho para conter a inflação, pessoal. De fato, a gente está com uma, um aumento de taxa de juros aí muito abaixo da inflação. Tá? A taxa real nos Estados Unidos lá está tá bizarramente ali é, negativa. Tá? Então. Uh, isso é bem é bem uh, bem complicado aí tá para a inflação e, e, e acho que vai com certeza acarretar vários problemas aí que vão levar a, a uma crise aí na minha opinião tá então é um assunto o macro aí na minha opinião ele é bem complexo aí de poder explicar não é a minha especialidade existem outros canais aí eu já comentei inclusive recomendei o canal do Mike Maloney tem aí um, ele fala sempre sobre isso. Tá, tem outros canais que, que trabalham essa parte do macro. Eu estou tentando estudar o máximo possível, mas não é minha especialidade de poder explicar isso para vocês. Tá, mas eu estou de olho aqui sempre uma crise aí, né, no mercado. Tá, mas chega de falar disso. Então, esse é o vídeos de Fibonacci aqui agora que eu tenho para o Bitcoin. Então, no curto prazo, aqui pessoal, no gráfico de 4 horas que eu estou de olho aqui agora. A gente tá num canalzinho aqui agora para o Bitcoin, tá? Então é importante ficar de olho nisso aqui. Ó, essa região para mim aqui é a região próxima dos 22 mil dólares. Pode ser um suporte para o Bitcoin, inclusive eu mostrei que tem liquidez aqui próximo da região dos, dos 21.600, 21.800, tá? Então para mim são zonas que a gente pode sim, no curto prazo, o Bitcoin pegar aqui essa região, a gente pode aqui tentar fazer uma uh, abrir posições de long, tá? Então acho que essa, essa aqui é a, são regiões interessantes. Tá? E também no curto prazo a gente tem liquidez aqui acima nessa região dos 23.600 que eu mostrei no vídeo de ontem, tá bom? Então é importante você uh, ficar atento aqui, porque quinta, antes de quinta-feira eu não acredito ter muita muita decisão aqui para o mercado, né? na minha, minha opinião. Então, se o Bitcoin pegar essas zonas aqui, tanto dos 23.200 para cima aqui, tá? é, quanto aqui a região dos 22 mil dólares, a gente pode sim poder aqui, então, ou entrar em longs ou entrar aqui no short curto. Tá? São três pequenos aqui para a gente poder, no caso, uh, tentar rentabilizar aqui capital, mas é, para quinta-feira, sexta-feira, tome bastante cuidado com a alavancagem, com exposições aí, pessoal, porque vai ter muita volatilidade. Vai ser... Vai ser vão ser os dias que a gente vai começar até aqueles candles malucos aí principalmente no dia da fala do John Powell ali vai ser vai ser uh, vai ser um dia bastante volátil que eu vou estar bem cauteloso aqui com trades tá bom então aqui olhando no, no, no curto prazo aqui vamos puxar aqui o High Block rapidamente para ver olha essa região que dos 23.600 tem liquidez tá aqui olhando 12 horas aqui no High Block também dá para ver que a gente tem bastante liquidez na região dos 23.250 dólares depois só lá na região dos 23.700. Então, para mim, aqui, quem está em long, tem que. Acho que tem uma grande, uma grande possibilidade de realizar aqui nessa região dos 23.200, tá? No curto prazo. Pode ser um pequeno alvo aqui para realizar longos nessa região. Tá? Ou realizar uma vendinha aqui no curto prazo, tá? Mas tome cuidado, né? Porque isso aqui, falando, falando isso aqui, é até quinta-feira, tá, pessoal? Quinta-feira vai mudar totalmente o jogo. Tome bastante cuidado com trades aí, quinta-feira e, e sexta, tá? Então, para mim, isso aqui é, é trades válidos até. Uh, começo de quinta-feira, até amanhã de quinta-feira, tá? Antes disso, eu acho que é bem arriscado aí, na minha opinião, tá bom? Uh, e tá formando aqui no 7 horas, para mim, liquidez, essa região próxima aqui dos 23.600, né? Com, bem confluente com a, com a BitMEX. E liquidez na região aqui dos 22.200 dólares. Então, para mim, isso aqui, ó, mil dólares é long, tá? A gente pode fazer, realizar aqui, no caso, é, compras aqui o Bitcoin. Tá? E aqui, no caso, essa região, até a região dos 23.600, aqui é short, tá? Com stop acima... Dos uh, 23.800 dólares, tá bom? Passou dos 23.800 dólares, a, a chance de buscar aqui os 25 ela é muito grande, então tome bastante cuidado, tá? E depois estamos formando bastante liquidez na região dos 20.600 dólares também, tá? Só reforçando para vocês que eu mostrei também um pouquinho ontem sobre isso, né? Então, essa zona aqui, dos 25.000 dólares, é a região que a gente tem bastante liquidez aqui para o Bitcoin também, né? Então, a. Uh... Olhando aqui em termos de subida para o Bitcoin, a gente poderia ainda fazer mais uma pernada para essa região dos 20, 25 mil dólares, né? Mas eu esperaria pelo menos uma correção aqui para a região dos 22 antes disso aqui acontecer, tá? Então, se ele, o Bitcoin voltar para a região dos 22, eu vou estar interessado aqui em me posicionar mais em longas, tá? Ah, em compra ah, e com um primeiro alvo na região dos 23 mil, ali, 23 400, 300 aqui, né? E depois tentar ver se o Bitcoin pega a região dos 25, tá? Caso ele pegue primeiro aqui okay, a região dos 23 mil, e 600 dólares, eu vou estar interessado mais em short com aí stop acima das regiões dos 23.800. Essa aqui é a minha estratégia, então, por curto prazo. Amanhã eu vou detalhar um pouco mais e mostrar como eu estou fazendo os trades, inclusive aqui na Prime XBT tá? E falando nisso, pessoal, vamos então shortear esse cupom aqui do último vídeo aqui. Vamos ver quem vai ganhar, então, 200 dólares aqui na Prime XBT Então, aqui, basicamente, esse aqui foi o último vídeo do canal. Aqui tem os comentários de todo mundo, tá? Eu dei uma lida nos comentários aqui importantes. Então, comentários que, que agregam alguma coisa aqui, Tá? Não é simplesmente oi, tchau, alguma coisa que realmente está agregando aqui, algum comentário importante é, que, que, que agrega aqui ao, ao, ao conteúdo, está né? ajudando as pessoas ou que, que, que comente que você está fazendo mercado estão válidos, tá? Então comentários que sejam inúteis aqui eu não vou considerar nesse sorteio, tá? Então eu vou pegar aqui o link, o link desse vídeo aqui, vou copiar o link desse vídeo vou nessa ferramenta aqui agora, que é YouTube, comment picker aqui, tá? Vou colocar aqui ó, o link do vídeo, tá? Tá aqui, vou... Desconsiderar duplicados, tá? Não vai ter duplicados aqui Vou botar aqui 1 mais 4 igual a 5 Pegar comentários Aqui, ó Comentários únicos, 71 comentários únicos Então vamos lá pro sorteio, vamos ver quem vai ganhar esse, Esses 200 dólares aqui da Prime PrimeSBT Então vou apertar aqui Start Lembrando que não pode ser Comentário spam, não pode ser Comentário scammer, tem que ser um comentário De pessoa real aqui que comentando uma coisa que Seja interessante aqui pro vídeo, tá? Então vamos lá dar um Start aqui Então, aqui, ó, Felipe Bezerra, ganhador, show, é isso? Aguardando a lateralização do Bitcoin pro Pump das altcoins. Só bora. Parabéns aí, Felipe. Agora é o seguinte, Felipe, Para você ganhar esse cupom aqui, eu vou te pedir que tu faça o seguinte: vai no teu canal aqui do YouTube, tá? E coloca aqui para você, na sua, na sua página aqui em sobre, coloca aqui, ó o seu e-mail de contato, por favor, aqui que eu vou te passar esse cupom aqui por e-mail, tá bom, Felipe? Parabéns aí pelo, pelos 200 dólares aí. Com 200 dólares, se você alavancar aí 10 vezes, você pode abrir uma operação de até 2 mil dólares aí, né, em total aí na corretora, tá bom? Então, tome cuidado aí, obviamente, com alavancagem nos, nos próximos dias, mas boa sorte aí no, nos trades aí na SBT. Qualquer dúvida lá, Vai lá no, no grupo do. Também no, no Discord, Telegram, que eu vou estar disponível para ajudar com qualquer dificuldade. Tem também o um tutorial aqui da PrimeSBT aqui em cima para você operar, tá bom? Então não se esqueça, pessoal. Se você quiser operar na a SBT, aqui tem cupom aqui para você uh, operar, tá? Tem cerca de 7% de bônus de, de margem. Vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, tá? Basta você criar essa conta, depositar. Se você depositar, por exemplo, mil dólares, você ganha 70 dólares de bônus para operar na corretora, tá? Então, só para quem tem experiência com o mercado futuros, obviamente, beleza? Então, cara, o que mais tem para vocês aqui em relação ao Bitcoin... Uh, basicamente eu tenho basicamente é isso tá cara eu acho que o, o, tá todo mundo ficando bullish aqui também ó a gente tá vendo aqui no, no, no Twitter o pessoal já falando aqui em pumps simplesmente agora vai começar o bull market muita gente aqui bullish no, no, no, no Twitter tá isso aqui para mim deixa com o pé um pouco um pouquinho atrás a gente tá aqui também no Fian index uma região neutra e aqui agora para os mercados em geral a gente tá uma região de ganância já então tome cuidado aqui tá eu acho que o mercado tá, tá um pouco uh, de acordo com esse indicador aqui o mercado geral está em ganância aqui nesse momento tá então, caras, é isso, tá? No curto prazo aqui, basicamente, o Bitcoin tá botando mais liquidez aqui, pelo que eu tô vendo aqui na, no, no TRDR, tem gente shortando aqui, ó, com o open interest subindo, né? Então, o long short deixou caindo com o open interest subindo, então bota liquidez mais acima. Então, essa região dos 23.200 dólares aqui, a gente pode ter como um certo, um certo alvo aqui, tá? O Bitcoin pode buscar aqui agora, fazer uma armadilha, tá? Tem ordem de venda entrando nessa região aqui também. Então, para mim aqui, eu vou estar interessado em pegar pequenos scalps aí agora pro Bitcoin, nessas regiões que eu comentei. Amanhã eu vou detalhar um pouco mais pra vocês aí, quem for membro do canal vai ter um vídeo cedo aí, falando, mostrando o que, que, que, que eu vou fazer aqui com meus trades no curto prazo, então, beleza? Então, caras, acho que no mais é isso, eu falei tudo que eu tinha que falar que é importante aqui, tá? E, e qualquer novidade, eu volto amanhã e pa passo pra vocês. Amanhã vai ser um vídeo um pouco mais detalhado, uh, principalmente os membros, eu vou mostrar um pouco mais aqui o que eu estou fazendo, beleza? Então, um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!